Void é uma distribuição Linux Rolling Release, criada from scratch e focada em ser de propósito geral. Foi inicialmente criada em 2008 por Juan Romero Pardines, que é ou era o principal desenvolvedor do NetBSD. Juan desenvolveu o gerenciador de pacotes XBPS para ser um substituto do tradicional PKG-SRC do NetBSD, e portou o XBPS para Linux para que o Linux lhe servisse como um ambiente de teste. E foi assim que nasceu o Void Linux. De lá para cá, o Void Linux tem crescido bastante, se tornado uma distribuição cheia de recursos. E é importante frisar que não se trata de um fork do Linux. Dos seus recursos, o Void possui o Void Pact, que é o seu Build System, e que conta com milhares de pacotes, tanto que foi a primeira distribuição a portar o Libra SSL para o Linux. O Void faz uso da Muscle como biblioteca C Padrão. Embora possua uma versão da GLibC, isso é, quando você for baixar a imagem ISO, que possui versão ARM x86, ela possui a versão Muscle e GLibC, e com vários ambientes gráficos. Bom, e o Void Linux utiliza runit como init system padrão, como uma oposição ao tradicional SystemD. Bom, e é só, é um vídeo curto sobre Void Linux, nos vários sabores de Linux, que eu quis abordar essa distribuição, uma vez que eu já falei do Alpine Linux, é uma distribuição que também não possui derivados. Eu espero que ganhe mais proporção, inclusive pelo seu desempenho, que eu acho interessante. Então é isso, um abraço e falou.